Olá, eu sou a Patrícia Galli, eu sou museóloga, mestre em Museologia e Patrimônio e estou concluindo nas Universidades de Coimbra e Aveiro, em Portugal, o doutoramento em História das Ciências e Educação Científica. Minha relação com a Áustria se inicia no final dos anos 90, mas, profissionalmente falando, em 2007, quando eu fui é, transferida do Brasil para Viena para realizar um trabalho de cinco anos é, de busca, identificação e organização das coleções brasileiras, é, arquivísticas, bibliográficas e museológicas para um projeto do Ministério da Cultura é, do Brasil. Quando as pessoas falam, ah, porque o nosso patrimônio foi roubado, o nosso patrimônio né, é, saiu do país, de que forma isso aconteceu? É, a pesquisa traz muito essas respostas. Né? É, na verdade, todo esse material, a, a maior parte dele, principalmente da primeira expedição, que é a Leopoldina, Expedição Leopoldina, e todas as demais foram dezenas de expedições austríacas ao Brasil pelo período de dois séculos, né? a partir do, de 1817, elas saem com autorização do governo brasileiro. Né? Elas não podem ser consideradas uma usurpação, é, porque elas saíram legalmente. A minha pesquisa específica na Áustria é independente e eu trabalho com as coleções etnográficas brasileiras encontradas em alguns museus e arquivos é, austríacos. Minha intenção era dar uma visibilidade àquele material que ainda não havia sido estudado, que é um material inédito, e de grande interesse para as pessoas, professores, estudantes brasileiros que precisam é, entender e conectar a história que se conhece no Brasil e a história que foi expatriada e que se encontra aqui nas coleções em diversos museus na Áustria. Minha relação de como pesquisadora independente com essas instituições, é baseada na, no interesse, na confiança e na vontade de realizar um produto ou um projeto e produzir algumas alguns papers, documentos ou até mesmo livros que estejam relacionados à nossa história científica expatriada. Atualmente eu, eu, eu estou pesquisando duas frentes de trabalho, na verdade uma relacionada a Brasil ainda, com uma coleção inédita aqui também, nunca foi exposta, é, como coleção integral, se chama a coleção Loreto, Loreto Paranaguá, é, dos irmãos é, Amanda Loreto e José Paranaguá, que eram vinculados a é, família imperial lá no Brasil. Numa segunda linha eu estudo também, é, no doutorado principalmente, é, questões voltadas para antropologia. A Áustria é um país muito lindo, muito interessante também, é, culturalmente efervescente e é um lugar excelente para se estar, para se produzir é, conhecimento, porque os acessos que foram criados nesses anos de convívio com as instituições me proporcionaram é, estar aqui hoje ainda e morar aqui e constituir essa, essas novas, criar, organizar essas novas pesquisas ideias de pesquisas que eu espero que no futuro próximo estejam é, disponibilizadas para todos, para o um acesso público que é necessário para que as pesquisas Brasil e Áustria se aglutinem e que se possa realmente desenvolver um trabalho é, sério e de identificação real dessa história expatriada a partir de 1817, com a vinda da comitiva da Arquidoquia Leopoldina eh, para o Brasil. Minha palavra preferida em alemão é uma que está é, muito ligada à a, a, a língua portuguesa. Na verdade, é, qualquer brasileiro entenderia essa palavra interessante. Interessante é uma palavra dúbia, que pode significar tanto o real interesse das pessoas em ouvir você, em saber sobre o que você trabalha, em ter essa é, é, conexão real com, com, com, com os conteúdos que você produz e se declarar interessado é, por ele, e tem a parte negativa, né? Porque aqui, acho que também no Brasil, quando Dependendo da entonação, o interessante é, pode significar total falta de interesse naquilo que você está falando, é, é, é o uso sarcástico da palavra.